Olá, minhas amigas. Hoje eu vou fazer o um exercício de pernas e abdômen. Salve, salve, minhas guerreiras. Minha mãe vai utilizar uma bola, onde ela vai travar nos pés. Você pode pegar aquelas bolas de criança, sem problema nenhum, até mesmo uma bexiga de festa de aniversário. Vai travar em seus pés, vai elevar as pernas, eleva as pernas, isso. elevou as pernas, para, estica as pernas. Estique isso agora só flexionando, dobra dobra as pernas Um, sobe, isso, sempre controlando a bola Isso é o mais importante, não deixar a bola cair Vamos lá, quatro, vai contando agora Cinco Isso, faz o teu máximo Seis Sete Mais alto Oito Teu máximo Nove Isso. Dez Bora Onze 12, 13, 14, 15, 16, Bora, 17, não não. 18, Bora. 19, 20, Isso, 21, 22. Isso. 23, continua, 24. não desce só a perna, isso, só 25, isso, 26, isso, 27, isso, 28, vamos embora, isso, 28, bom, 28 já foi uma, uma boa, descansa um pouquinho, tá sentindo bem as coxas, tá sentindo bem a barriga, isso aqui tudo, isso, queimando. Isso aí, minhas guerreiras, meus guerreiros, se você deseja contratar a é. ficha de treinamento individualizado, entre em contato com o número do WhatsApp 021 9 125 7985. 021 99125 7985. Falar com a Daniele. Vamos lá? Vamos fazer mais uma sequência. Vai, levanta as pernas. É, vou tentar. Vai lá, levanta as pernas. Esticou, agora só flexiona, não. Isso. Só dobra a perna. Isso, mantendo o joelho três, parado. Bora. Isso, vai. Quatro. Isso. Cinco. Isso. Seis. Isso. Seis, isso. Sete. embora. Oito. Isso. Nove. Sem dor, sem ganho. Dez. Vambora. Tá Eu sei como. Vambora. Doze. Isso. Três. Vambora. 14. Isso. 15. Vambora. 16. Vambora. 17. Isso aí, eu gosto assim. 18. Isso, 12. 19. Não fica preso em 20, não. Não fica ah, preso em 20, não. Não, minha mãe. Fala, minha mãe. Ah, fala, fala. Faz carinha de show porque está querendo parar. Não vai parar. <risos> tá vendo tudo, né? É isso aí, mas é assim Valeu, valeu, valeu. valeu que não terminou não Ainda não tem nem dois minutos de treinamento Que isso Vambora põe lá, põe lá a bola, prepara a bola Prepara a bola no meio da perna do pé aí Isso, segura com força Estica e desce Não, estica a Perna pra cima, vai Não, Vai sim, vamos. Olha, tem que ter força, né? tem que ter que fé. É. Você tem, você consegue, você posso. pode. Então levanta, vai. Levanta, levanta, levanta. Isso, um, agora. Isso, dois. Isso, viu dois, como é que você dois, pode? Depois você põe aquela calça, a roupa fica bonita, a coxa bonita. Seis, Vambora, sete. Isso, oito. Vambora, nove. Isso, dez. Bora, amor! Deixa que eu é conto. 12, 13, 14, 15, 16. Vamos. 17, 18, 19, 20. Ó, você está condicionada a 20. Não, é a 20 você tempo. está condicionado a 20. Eu 10. Eu não, não tempo. falei que era 10, não. Não, você não falou. Você disse que eu só estava já tudo acostumado em 10. Em 20. Não, não, você está acostumado em 10, 20, por quê? Ah não, agora não. Não, então, mas é isso aí, olha. Você olha suas pernas hoje, eu lembro daquela perninha flassa, caída. Agora, agora aí, perna de homem, perna. Oh, aí é meio estranho, perna de homem, qual é a mãe? Esticou, desceu. Vai. Esticou, desceu. Um. Vambora. Dois. Vambora. Não, não, não. Três. Tá? Ah, não conta não? Então vambora. Vamos conversando. Vamos batendo papo. Isso, fazendo sempre esse treinamento, aí quando a senhora for lá, a senhora vai de repente lá no seu guarda vestido olha aquela calça que não entrava, aquela bermuda que ficava sambando, agora não, agora Ai. não, é isso aí, eu não contei, não eu não sei contei. quando isso Ai, Eu contei na minha mente. Ai, então estava contando? na 18 não saiu não, esse, é assim, para de roubar mãe, para. Tá até engraçado porque Tente brincando o teu tempo é, o claro. tempo todo, mas tem que fazer o treinamento o tempo todo. É. Isso, descansa, segura. Cê, é só esse. Eu prometo a você que é só esse treino de hoje. Você já está é. terminando. Vamos lá. Faltam, faltam só quatro minutos de treinamento. Quatro, quatro minutos. Quatro Não, não é eu não. Quatro eu minutos não. Fazendo esse exercício, eu ah. não eu sei, então, mas não era é, o perfeito que não era, o seu. É, o seu é o Então, vamos embora, mas não contou. Vai lá, <risos> 3, 2, 1, vamos embora. 1, 2, mais devagar. 3, vamos embora. 4, vamos embora. 5, vamos embora. 6, vamos embora. 7, isso, 8, vamos embora. 9, vamos 10, vamos embora. 11, vai 12 e 13, vai 14, 15, 16, 17, vamos embora, vou terminando, 18, 19, vamos embora, 19, não, não, não, não, é 20. que eu dou. OK? Parece que eu tô suspendendo o ator é. nada Sabia é, é, é. que, que isso é, é muito difícil, não é? Pesa, né? Pesa. Então, já que é difícil, pesa, vai fazer mais dois minutinhos para finalizar o seu treino, minha mãezinha. Mãezinha chorona. Olha, eu tô suando. Olha que bom, sinal que o corpo está trabalhando bem. 1, um, conta alto. 2, 3... está contando assim feliz quatro, é porque está fácil. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 20. Vamos embora. Não, não, 13, desce a perna. Quatorze, treze. Subiu. 14, 15, 16... 17, Ai. 18, 19, 20. Ai. Isso. Descansa que ainda falta mais uma sequência. Não, não. Falta sim, falta sim. Eu, hein? Que isso? Que isso? Que isso? Tá fazendo alguma Pega a bola, vai fazer devagar, isso, segura com força, vai, levanta a perna, levanta a perna, levanta a perna, levanta a perna, levanta a perna, levanta a perna isso, estica, estica para cima, para cima, para cima, cima, isso, agora dobra, vai, um, dois, três, quatro, cinco, Vamos embora, vamos embora Seis, bora soldador Sete, bora Oito, Isso. soco Devagar dez, Doze, doze vamos embora Doze, doze, doze Não, não vira não, não cai não, não cai não Vamos embora Sem, vamos Tá? Só sem perna, sem perna não é. Sem perna? Sem perna não dá Sem bola, vamos embora, vai lá Sem bola, vai, vai vai, Sem a bola Levanta, levanta, vai. Levanta sem a bola, vai. Vai lá, sem bola. Um, dois, três, quatro, cinco. Bora. Isso. Ardento <risos> <Isso. risos> ah, demais. Sentiu bem? Sentiu. Valeu a pena. Valeu. tá sentindo legal? Ótimo, legal. Isso aí. Não valeu, foi um exercício que... Puxou. Puxou. Isso aí, minhas guerreiras... Quero agradecer por vocês assistirem a mais um treinamento da minha mãe, pelo carinho com ela. Ela adora ler essas mensagens, não é verdade? Eu adoro. É, são mensagens adoro. positivas. Ela fica muito feliz, eu também fico feliz. E eu quero dizer o seguinte, o vídeo da minha mãe também está rolando a promoção. Se esse vídeo bater 10 mil visualizações no último dia de setembro, será sorteado lá no meu Instagram um kit de treinamento funcional, né, minha mãe? para poder fazer os exercícios em casa, para você poder ter muitos resultados. Um beijo a todas vocês e até o nosso próximo encontro.